Olá. Vamos lá, vamos lá. Segundo vídeo. O primeiro foi bem introdutório mesmo sobre SketchUp e agora nós já vamos trabalhar numa planta, né? Planta pequena. Eu gosto porque ela é rápida e ela demonstra a metodologia. O que é importante para nós é entender o método, como fazer. E depois, tendo as ferramentas básicas que são simples, você consegue se desenvolver sozinho. Então, é bem dinâmico, sem ficar enrolando muito. Então, ó, vou compartilhar aqui a planta, né? uma planta básica, bem básica, tirada de um, de, um, de um livro sobre normas e cotas. Então, eu costumo dizer o seguinte: é, alguns valores são importantes você reconhecer imediatamente quando você olha para uma planta. Esses valores são as medidas totais. Então, essa planta ela tem 6,50 por 7,35. Tá? É, vou estar tentando voltar aqui na planta toda hora, mas caso você queira decorar, dê um print aí na tela e para poder pegar as medidas. A outra coisa que eu gosto de observar são as espessuras das paredes. Né? Então, ao entorno aqui ela tem a parede de 25 e dentro tem três paredezinhas aqui de 15, tá bom? Então, é, nós vamos começar a demarcar, né? A primeira coisa é demarcar essa, essa planta. E nós vamos seguir a sequência né, de cada um dos elementos. Então, eu vou ter lá a parte que vai representar o terreno, a parte que vai representar a minha viga baldrame é, depois é, o meu piso, depois a minha parede, depois a minha laje, né, e, o, e aí, por fim, um telhado simples. Tá bom? Então... Como se a gente estivesse realmente edificando, construindo, tá? Talvez tenha que dividir o vídeo em duas vezes, mas é... vamos começar. Então, 7,35 por 6,50. Vou parar aqui ó, de compartilhar, para poder compartilhar a tela do SketchUp. Está lá a nossa escadinha da, da aula passada, né? E aqui, então... Nós vamos utilizar a ferramenta. Eu gosto muito de utilizar a trena. Certo? Então, a primeira coisa é demarcar onde que está a minha planta. Então, eu pego a trena. Ó, trena. E eu venho aqui, ó. E clico duas vezes sobre o eixo verde ou vermelho. Ó. E ele criou uma linha, né, de guia. Aí, eu clico, ó. Puxando. Tá vendo? Nessa direção. Aqui eu sei que ela tem 7,35. Depois eu faço aqui na, na vermelha ó, e puxo. Eu sei que aqui ela tem 6,50. Então, a área de trabalho nossa é essa. Ó. Vou trabalhar aqui. Outra coisa que foi observado é que ela tem, né, a planta, ela tem as paredes de 25 na trena, ó, clico aqui nas linhas de construção, puxo, 0,25, né, todas as quatro paredes tem 0,25, 0,25, 25. então a primeira coisa é criar as linhas de referência, depois você apaga, eu tô criando isso na camada zero, e aí nós já vamos ver como trabalhar isso aqui do lado, né, ó, criei, muito bem. Agora, vou vir aqui em ferramentas, desculpa, janela, bandeja padrão, mostrar bandeja. E ele vai mostrar essa, essa área aqui do lado. Nós vamos precisar de informações de identidade? Vamos. Materiais? Agora não, mas pode deixar aí. Né? Componentes? Eu não vou entrar nessas aulas sobre componentes. É, também não sobre estilo, então vou fechar a camada, sim. Sombras pode deixar, cena sim, e o instrutor pode fechar. Bom, então, essa aqui, na bandeja padrão, é o que nós vamos estar tá utilizando. Você perdeu tudo isso? Não. Aqui em janela, ó, bandeja padrão, tá vendo? Está só o que está ligado. Você quer ligar tudo? Pode ligar. Tá? Então, fica aqui. Ó. Ocultar, bandeja, ele esconde. Janela, bandeja padrão, mostrar, ele mostra. Eu quero falar sobre camadas. Então, ó, layer zero. Eu vou falei para vocês que eu vou criar aí a questão do, do terreno e do baldrame, né? Então, primeira coisa aqui, ó, criar uma camada, ela vai chamar baldrame, viga baldrame, né? Depois eu vou criar uma outra camada, ela vai chamar terreno. Depois eu vou criar uma outra camada, que ela vai chamar paredes. Né? Uma outra camada que vai chamar lajes. Por fim, uma outra camada que vai chamar telhado. Mesmo, conce mesmo conceito é, das camadas do AutoCAD, né? Telhados. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Vou fazer o terreno. Então eu seleciono e esse lápis que está aqui, ó, o olho, ele tem que estar tá habilitado para que eu possa dizer para o SketchUp que estou utilizando aqui a camada terrena muito bem bem aqui no retângulo dentro da minha área que né tá aqui meu terreno vou puxar só que a é terra né? então é para baixo nível Ó. eu costumo, para poder ficar legal no desenho você pode puxar aí um metro para baixo não tem problema tá Ó. ficou assim e aí vamos seguir as orientações de, de prefeitura, de orientação, deixar aqui nas laterais, no meu terreno, um metro e meio para cada lado, só para a gente poder ter uma base. né? Como eu não defini um terreno 10 por 20, 20 por 25, alguma coisa assim, estou puxando a partir da minha base, ó, clico, puxo e digito o valor, um e meio. Então eu aumentei aí um e meio ó, de cada lado. Como eu falei para vocês, depois que fez isso, né? Ó, depois que fez isso aqui, é, vou é, selecionar e agrupar. Botão direito, agrupei, criar grupo. Depois que eu fiz o terreno, nós vamos criar aqui a Viga Baldrame, certo? Coloca ela como ativo. Se eu não quiser enxergar o terreno mais, é só desligar o olhinho ó. desliguei o olhinho. Venho aqui na minha linha e vou fazer essa viga baldrame. Só que para poder fazer o baldrame, eu tenho que terminar de desenhar a casa, certo? Então, eu preciso voltar lá na imagem para a gente poder fazer também aqui as paredes internas. Então, vou parar aqui e vou compartilhar com você para a gente poder recordar as paredes internas, certo? E aí, nós vamos fazer aqui, ó, esse, esse lado esquerdo. Tem 2,55, certo? E aí vai sobrar 4,05 para cá. Tudo bem? Lá em cima eu tenho um ambiente de 1,80m. E aqui eu tenho 4,15 por 3,75. Então, repete o 4,05 e o 4,05 aqui, ó. Então, nós vamos fazer lá agora esse lado, tá? Esse lado aqui. Então, stop, voltemos lá para o nosso SketchUp. E treina, vou puxar essa linha, dois vírgula cinco cinco, e depois vinte e cinco. As paredes de quinze eu vou eu vou ajustar, eh, é, depois tá bom. Aí, eu disse para vocês que aqui, ó, nós temos 1,80m, então já posso puxar aqui, 1,8, e essa parede aqui, ó, ela é de 15, então, 1,15. Muito bem. A varanda, nós temos uma varanda aqui, mas primeiro nós vamos resolver esse quarto, porque aqui nós já resolvemos, né? Então, olha só, vou voltar lá na planta, perceba que... Se eu estivesse fazendo em casa sozinho, eu estaria no alt tab, né? Então, ó, aqui do, essa varanda, ela tem é, 4,05. Lá dentro tem 4,15, porque essa parede aqui, ó, passou a ser de 15, né? Mas o que vai importar para nós é esse comprimento aqui, ó, de 3,75, tá bom? Então, nós vamos puxar agora lá do fundo as guias 3,75 m, para poder fazer essa parede aqui correto, cancela, volto lá, aqui do fundo, puxo, 3,75, enter, 1,25, pronto, está aqui a malha da nossa, da nossa casa, e aí agora nós vamos é, desenhar, certo? Bom, a gente pode fazer assim, tem várias maneiras, você pode fazer um retângulo, depois faz o um interno, e depois apaga esse interno, certo? Aí nós temos o retângulo de novo, aqui tem uma parede, ó, até aqui, e outra parede daqui, até aqui, ó. e aí eu vou apagar isso aqui, porque me interessa somente a parede, e essa de 15 aqui, ó. mesma coisa, então lembrando que nós estamos falando de desenho, né quando você tiver os dados da, da edificação, Aí você pode estar tá colocando mais precisamente sobre a técnica. Então, a metodologia, tá? Então, eu sei que o baldrame aqui ele teria que estar tá ficando tudo igual. Apago para ficar um único objeto, né? Sem repartições. Como eu faria o trim lá no AutoCAD. Né? E essa aqui é a minha viga baldrame e eu também vou puxar para baixo, né? Vou puxar aqui o baldrame, puxar uma medida um pouco menor que a do terreno, então 0,50, tá bom? Só para a gente poder identificar os dois na hora que fizer o corte. Tá aqui o baldrame. Bom, o baldrame ele costuma ser um pouco mais largo que a parede, mas para esse exemplo a gente não vai trabalhar com isso não, tá? Então na hora que eu ligar o terreno aqui, ó vai ficar assim. Certo? Baldrame dentro do terreno. Vou desligar o terreno e lá no Baldrame, faltou aqui, ó, selecionar e agrupar para que eles não se misturem. Ótimo. Agora, vou criar a minha parede. Aí sim a parede é para cima, né? Então, parede, aciono ela como atual e posso desligar o Baldrame. Olha só o que aconteceu, ó. Na hora que eu desliguei o baldrame, ele sumiu todas as linhas guias, porque aquelas linhas estão no baldrame. Né? Como que a gente faz para consertar isso? Né? Então, isso é importante para a gente já saber. Ó, eu seleciono a linha guia, todas elas, e aqui a informação da entidade, ela vai dizer que camada que está. Eu vou colocar todas na layer 0. Inclusive, essas duas... Que já estão, porque aí fica mais fácil. Ó. Seleciono, Layer 0. E a hora que eu desligar o Valdram, ela permanece lá. Tá? O essa aqui também. Desligo e vou trabalhar aqui em parede. Olha só o que, que ela fez aqui. Ó. Perdemos algumas linhas, guias, né? Layer 0. Tá. Vou, então, aqui na layer 0, fazer de novo a. Saímos aqui. A espessura da parede, aqui, 0,25. Para cá também, 0,25. Lá no fundo, 0,25. E aqui, vírgula 25. Né? Depois, para cá, 2,55 e 25 de novo. Certo? Bom, então, agora sim, na parede, vamos estar tá, desenhando. Posso desenhar direto? Pode, com a linha. Pode pegar a linha né? e desenhar aonde que você quer a parede. Ó. Você já tem é, tudo demarcadinho, né? Ó, tá vendo? Então, aqui dentro, com um comando line também é possível estar é, tá desenhando, vamos dizer assim. Apagar e aqui né, eu ainda vou ter essa linha para lá cinco copiar para cá vírgula zero cinco e aí eu posso. Desenhar aqui. Ó. Ela vai ficar mais fina, né? Ó. Esquema do zoom que eu falei na primeira aula. Fiz esse quadro. Delete. Então tá aqui a nossa planta. E essa planta, ela é o quê? Para cima. Então, vamos puxar aí. Quanto? 3 metros. 3 metros e 15, para a gente poder deixar o piso. Pronto. E aí eu acho que a gente pode parar aqui. Vou ligar o terreno e o baldrame. Se eu desligar o terreno, aparece aqui a baldrame, onde eu vou construir o piso. Certo? O terreno. Então eu vou dar um tempo aqui nesse vídeo, fica por aqui, né? e o próximo vídeo nós vamos terminar fazendo a laje né? e o telhadinho, e depois todo o processo. Aí vem as aberturas, né? E como que a gente cria aqui o piso, tá bom? Então, até daqui a pouco, no terceiro vídeo.